Boas a toda a gente, bem-vindos a mais um vídeo a bordo da Laranjinha e hoje o tema vai ser assim muito rápido sobre o nosso quinto Encontro Nacional de Motobloggers e muita atenção e simpatizantes, ok pessoal? Atenção e isto não é só para motovloggers. por isso é que nós andamos sempre com a palavra simpatizantes agarrada. É para o pessoal saber, que também pode viver, o pessoal gosta de seguir os motovloggers e agora tenho a oportunidade de, mais uma vez, pela quinta vez, tenho a oportunidade de vir-nos conhecer, nós não somos bichos papões, somos pessoas normalíssimas, uh, se calhar uh, mais tolos um bocadinho porque andámos para aqui a falar sozinhos, não é, e as uh, cena, e então vocês, pá, não tenham medo, não tenham receio, apareçam, vamos respeitar o stop, apareçam, uh, pá, estão o pessoal, apreciam as motas, vêm as risadas, vêm as brincadeiras... Então uh, vão, vão jantar connosco, vão almoçar connosco, se quiserem pernoitar depois por noite ainda vamos, vamos tirar isto ali como é que vai ser. E, uh, pá, e vai ser um, um espetáculo, não é? Como, como é sempre, tem corrido sempre muito bem e este, este ano vai ser top. Vai ser top porque o pessoal pelos bichos alinhou -o na tal ideia de, de serem dois dias, não é? Um, e vai correr tudo bem. Oh artista! Deixa ver o que é que este artista vai fazer, que ele está para aqui com os pirilampos. É, é, três três, dois, é, mais. E, e pronto, e é isso, pá, depois recolhem uns, uns, uns cumprimentos, uns abraços, uns autocolantes, pá, é espetacular, aconselho-vos, se não puderem ir no sábado, depois apareçam no domingo, pacífico, pá, é na boa, fazem uns quilómetros e depois, bem, vocês vão ver, vão ficar todos contentes com o povo, conhecer novos motobloggers, pá, é, e conhecê-los fisicamente, principalmente, não é, muita gente nem sequer conhece as caras das pessoas e, hum, e pronto, e basicamente é este o vídeo que eu, que eu queria falar convosco, hum, também queria falar aqui de outra coisita, mas, e pode ser nisto, posso encaixar neste vídeo, que é, opá, hum, eu tenho feito alguns vídeos do MBWay, sei que perco alguns subscritores que, que gostam só de ver motas, é um risco que eu, que eu corro, pá, mas eu, uh, o meu canal, como eu também já fiz aí, ai que isto também, o meu canal, como eu já fiz aí um vídeo, é um canal que, que é meu, eu tenho muitas playlists. Eu, não pode ser só motas, é? ultimamente tem sido poucas motas, poucas motos, porque também não tenho tido muito tempo para, para evitar, porque tem muitas coisas, é preciso portal, é, é chato e, e o tempo não chega para tudo, mas eu tento fazer o, o meu melhor e... Tenho, tenho noção, tenho feito mais vídeos sobre o MBWay, pá, porque acho que isto é, é mesmo uma vergonha, eu luto todos os dias, como vocês sabem, luto todos os dias com, com isto, todos os dias respondo a comentários sobre isto, isto já chateia pessoal, é incrível como é que estamos com, com tanta tecnologia, é uma aplicação espetacular e sentei piscas. Tanta tecnologia, pá, e porque é que o pessoal não se, não se digna, o pessoal da Citrus, uh, a fazer as coisas direitinhas à primeira. Aí bicho, um laranjinho, um caminhão laranja, olha, era o meu sonho, Estava uma pantufada com <risos> um caminhão laranja, quer ver? Ou então de um Lamborghini. Vá, pronto, basicamente é isto, uh, peço que, que compreenda, não é? E, ao tema principal, do quinto encontro de motoblogger, já sabem, apareçam, uh, se entretanto nós não sabemos como é que isto vai, vai, vai correr com, com o tal, com o vírus, com, com o Covid-19, esperemos que isto passe, né? porque senão também vamos ter que adiar, ainda por cima há aí gajos, gajos, do, gajos de Lisboa, que vieram de Roma e se calhar estão contaminados, não é ruinho! <risos> Roma é espetacular e agora aquela cena está toda deserta, bem, eu também já estive em Roma, também tenho vídeos para fazer isso e tal, mas não há hipótese pessoal, não há hipótese, ok, maldinha já estou há muito tempo aqui, vou atrás deste bicho, até ao próximo vídeo, também. Tá bem, espero que tenham gostado e pensem nisso do quinto Encontro Nacional de Motovloggers e simpatizantes, ok, vá, show aí, até o próximo vídeo, PEACE AND LOVE! OUI hey